Muito bem, amigos do esporte, hoje o canal Usina do Jet mostra um projeto formidável feito pelo Fuga, nosso amigo e mecânico lá do sul do país, onde ele transforma um Hydro Space, motor quatro tempos, para um Hydro Space com motor 1.100 cilindradas, três cilindros. Fuga, conta pra gente aí esse projeto seu. Então, foi o seguinte, foi retirado o motor, né, original... É, de 750 cilindradas, dois cilindros, quatro tempo turbo, né? E colocado o motor de ZXI 1.100 cilindrada. É, devido ao alto custo, né, de das peças e pela demora também para chegar, demorando em torno de dois meses até chegar uma peça. Então foi. Foi muito mais viável, muito mais fácil colocar um motor do 1100 para dentro né, do casco, um fácil adaptação, é, baixo custo e potência. né Um motor todo original com 120, 110 HP, se eu não me engano, é, ficou show de bola, não, não temos do que reclamar. Belíssimo projeto Fuga. Parabéns. E você, continue acompanhando o nosso canal exclusivo de jet. Aqui só tem usina. Um grande abraço a todos e tudo de bom.